Então pessoal, beleza? É, hoje vou fazer um tutorial aqui para vocês, explicando um pouco como é que funciona o jQuery. Para quem não sabe, é uma biblioteca JavaScript que possui inúmeras funções, que você pode manipular objetos HTML. E... De uma maneira muito mais prática, você pode fazer código JavaScript para suas páginas, tornar... Um desenvolvimento web mais dinâmico, mais prático e bem mais simples. Então, para iniciar aqui eu vou fazer o download aqui da, da biblioteca. Escolher a versão... Eles têm duas versões. A versão comprimida, em que o código é todo comprimido aqui, meio, meio bagunçado. E a versão, a versão limpa. Vamos... Dizer, né? Você tem toda a estruturação aqui da, do jQuery, tudo bem organizado. Você pode entender mais ou menos como é que funciona. Tal. E, então, vou fazer o download dessa aqui, vou colocar na minha área de trabalho. E para começar aqui, vamos abrir o editor de texto a fonte aqui para vocês então vamos criar aqui o nosso nosso código html doc type salvar salvei desktop então, isso aqui é apenas para é o padrão para web, para você informar o navegador que o documento que ele vai carregar trata-se de um em formato HTML, então ele já fica esperando tags. Então, vamos criar a tag HTML head Body. Então a gente pode, para a gente poder usar o, o jQuery, a gente tem que criar aqui, tem que incluir o arquivo, a biblioteca aqui no nosso documento HTML. Então, como é que a gente faz isso? Dentro do head, a gente cria uma tag script, coloca o esse atributo aqui src, que significa source, que seria o caminho do arquivo. Então, o arquivo é esse aqui, vou pegar só o nome dele aqui, abrir só para deixar o nome salvo. Então, a gente coloca o nome dele, jQuery-2.0.1.js. Feito isso, você acabou de... Ah, vamos colocar também o tipo, né? Identificar que é texto JavaScript. Feito isso, você acabou de importar todas as funcionalidades do jQuery e você já pode utilizar a biblioteca livremente. Então, um exemplo básico aqui. O nosso... Vamos criar no body. Como eu vou incluir código JavaScript, eu tenho que colocar novamente o código entre a, a, a tag script, e aqui a gente já pode colocar o nosso código utilizando as estruturas do jQuery, se você voltar aqui tem alguns, tem alguns links interessantes documentação tem alguns tutoriais também se você der uma vasculhada aqui no site tem em português também, tem alguns exemplos e vamos ver aqui fazer, primeiramente vou fazer um exemplo bem simples aqui eu vou criar um parágrafo aqui no meu no meu código teste jQuery e isso aqui é o dólar é o símbolo do dólar que é utilizado para que é utilizado bastante no, no JavaScript para você manipular os objetos para definir funções buscar por algum algum elemento no na página, então vocês vão vão ver muito muitos códigos com o uso dessa desse dólarzinho aqui. Então, aqui o básico do jQuery é que você tem esse protótipo aqui. O que é que significa isso aqui? Está dizendo que você vai pegar o objeto document da, da página HTML e você, tá, você vai esperar que o documento esteja pronto para que você comece a utilizar as suas funções aqui no, no, do, do JavaScript no seu jQuery, utilizando a biblioteca para você manipular os seus objetos. Basicamente isso aqui quer dizer, quando o documento ficar pronto, você, você, você já pode carregar minhas funções e começar a executar meu código javascript. Então, esse dólar, esse dólar aqui seguido do, dos parênteses uh, são usados para você manipular e localizar elementos, objetos na, na página no, no, no seu browser. Então, isso aqui é a, a sintaxe do, do, do jQuery, que torna a manipulação dos objetos muito mais fácil. Vocês vão ver aqui na, minha, na outra aula que eu tinha feito sobre... JavaScript eu tinha utilizado o método getElementById e vocês vão perceber aqui como é fácil obter, executar aquela mesma linha de código utilizando a sintaxe do dólar aqui e, do, e dos parênteses. Então, eu quero que, por exemplo, se eu quiser obter esse parágrafo aqui, eu só, no caso eu só tenho um na minha página, então eu posso colocar, uh, eu posso fazer dessa forma aqui, então, Dessa forma, aqui você já pegou o conteúdo desse parágrafo, você já pegou esse elemento, o, contido no, pela tag P, e você já pode começar a manipular. Então, eu vou colocar aqui uma função uh, fadeout. Essas funções aqui vocês podem encontrar na, na documentação do jQuery, existem inúmeros exemplos e todas as funções que são implementadas no jQuery. Então, o que é que isso aqui acontece? É o que é que esse código faz? Assim que ele carregar a página e o documento estiver pronto, ele vai executar essa função aqui, vai procurar na página todos os, os elementos que so, estão delimitados pela tag parágrafo e você vai, vai fazê-lo sumir com um, um, com duração de 2 segundos. Vamos ver isso aqui como é que funciona. Abri uma aba aqui. Abriu arquivo index Virou lá? Então você Acabou de abrir o documento você vou dar um F5 aqui Você vê o documento, carregou E é assim que ele fica pronto Ele adiciona o efeito de sumir por, com a duração de 2 segundos na, na verdade esse parâmetro aqui quer dizer que é com a duração de dois em milissegundos Então dois segundos Muito simples né? E o bom do jQuery também é que você pode associar eventos JavaScript também. E... Uma coisa muito interessante aqui, vamos... Uh, colocar uma div aqui, só para ilustrar. Vamos colocar um estilo aqui para ela. Colocar um cor de background vermelho. Uh, Colocar uma altura também, né? 30 pixels. E uma largura de 30 pixels também. Vamos ver se carregou nossa pronto. Aqui está o nosso quadradinho. Então, eu vou, eu vou mostrar para vocês agora como que a gente com, consegue fazer manipulação do, de alguns eventos com o jQuery. Como é simples. Eu quero que quando eu clique nesse quadradinho aqui, que ele também suma. Com duração de 5 segundos, por exemplo. Então, como é que a gente faz? Novamente, utiliza o símbolo do dolazinho aqui. E aí, a gente vai definir uma ID para essa, essa div. Vou colocar, chamar de painel. Beleza? Então, como é que eu faço aqui? Se eu colocar, por exemplo, div. Aqui, ele vai fazer isso para todas as divs que eu tiver na minha página. E, na verdade, eu não quero. Eu quero apenas que aquele quadradinho... Suma. Então a gente, como é que a gente chama um, um, a gente quer usar apenas um objeto específico, especificado por essa ID. Então a gente simplesmente coloca o, o jogo da velha aqui, a cerquinha e o nome, o nome da sua div. Então dessa forma aqui você acabou de selecionar dentre todas as divs que você tiver na sua página, aquela cujo ID seja painel. E aqui a gente coloca, simplesmente, a gente cria o... Coloca aqui o evento, clique. E aqui dentro a gente cria a função que a gente quer que execute quando esse objeto for clicado. Então, vamos usar novamente aqui. Você, você associou aqui só o evento. Aqui dentro você tem que colocar o que, é que você quer fazer quando esse evento acontecer. Então, novamente, aqui tem um, uma dica muito, muito importante. Se você colocar div novamente aqui o que você colocar aqui vai ser aplicado a todos to, a todas as divs da, da, da sua página só que nesse caso eu quero que seja exatamente essa aqui cujo id é painel então como é que eu faço isso o jQuery -Claro também faz uso do, da referência this que você vai você vai executar esse código aqui especificamente para aquele objeto que disparou o evento então isso aqui quer dizer que não, não não são todas as divs que serão alteradas, vai ser vai ser alterada apenas aquela div que chamou esse esse que está associada com esse evento, então só essa aqui vai ser alterada. E a gente dá o fade out 5 segundos. Isso aqui eu só coloquei, vamos ver como é que vai funcionar. então, então ele funcionou ali a primeira parte que a gente fez. Continua funcionando. E agora, essa aqui só vai acontecer se eu clicar. Então, eu vou dar um clique. Cliquei. Sumiu o quadrado. Com o parâmetro de 5 segundos. Então, isso aqui só alguns exemplos básicos de como, como que você pode manipular o seu jQuery. E usar as inúmeras funcionalidades. Outra dica aqui seria também... Ah, eu não quero que esse código, que esse código fique aqui no meio do, do, do corpo da minha página. Então, você pode simplesmente criar um novo arquivo. Você cria um arquivo novo aqui, salva. Vamos colocar aqui uh, funções.js. Você cola seu código aqui. E você só precisa incluir da mesma forma que você fez aqui. De, é, prestando atenção para incluir após a... Uh, Após a, a biblioteca do jQuery, para que o seu código possa ser interpretado corretamente, e aí você pode apenas incluir e ele vai funcionar da mesma maneira que estava anteriormente. Você vê que ele apagou lá, agora eu vou clicar ele vai executar o código da mesma forma. E é isso, e aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco aí da do princípio do jQuery, e espero que vocês possam a partir daí pesquisar um pouco também e ver ver o que é que você pode manipular com jQuery, quais são as funções que são embutidas e quais os eventos que você pode tratar e manipular do JavaScript. Então é isso, valeu, obrigado.